Descubra seis segredos para conquistar uma mulher. Homens e mulheres vivem se queixando de como é difícil encontrar alguém. A diferença entre os gêneros sempre foi algo intrigante, mas, se você tiver em mente o que uma mulher deseja, fica mais fácil chamar a atenção dela. E pensando nisso, preparamos seis segredos para conquistar uma mulher. Primeiro segredo: Inteligência. A inteligência pode ser muito atraente para as mulheres bonitas se utilizada da maneira correta. Use sua esperteza para surpreender uma mulher atraente, com tiradas interessantes, ideias divertidas e atitudes inesperadas. Se você possui um vasto conhecimento sobre determinada área, deixe claro que domina o assunto, porém sem ser agressivo ou deixá-la parecendo uma estúpida. Seja um cara inteligente, mas não seja chato. Segundo segredo. Atenção! Existe algo sobre as mulheres que você deve levar como lição de vida. Elas precisam de atenção. Se você passou no teste da dica anterior e instigou a curiosidade do seu alvo, agora é a hora de demonstrar que você se importa com ela e presta atenção aos pequenos detalhes. Confie! Não é tão fácil quanto parece. Por exemplo, se você disser que não gostou de ela ter saído com outro cara, ela vai adorar pois significa que você estava pensando nela se ela vestir aquela roupa sexy ou mudar o visual é para que você note e diga como ela ficou bela as mulheres são atraídas por homens que dão importância aos detalhes e você pode transformar isso em vantagem terceiro segredo seja bom de cama sexo é muito bom para os homens e também para as mulheres nunca se esqueça disso porém nem sempre é fácil para elas encontrar um homem que satisfaça seus desejos. Mulheres tornam-se irresistivelmente atraídas por homens que tenham a habilidade de mostrar novas formas de prazer, de uma maneira mais completa e surpreendente. Para conseguir isso, leia alguns livros, estude alguns filmes educativos, experimente as vontades dela e, acima de tudo, pense no prazer dela e não seja afonhito. Quarto segredo domine é um fato científico que as mulheres atraentes possuem mais interesse, mesmo que inconscientemente, por homens dominantes. Mas o que são homens dominantes? As mulheres adoram homens que sabem o que querem e correm atrás disso. Muito diferente de ser um ogro ou um machista, uma pessoa confiante passa este sentimento para sua companheira, pois as mulheres ficam excitadas ao lado de homens que as deixam seguras. Quinto segredo. Senso de humor Acredite, o humor pode ser um bom afrodisíaco para as mulheres. Se você perguntar para um grupo de mulheres o que elas buscam em um homem, boa parte vai afirmar que procura um cara engraçado e que as faça rir. Não precisa ser um palhaço, pois desta maneira ela nunca vai levar você a sério. Mas abuse do humor inteligente, nas horas mais inesperadas, sempre elevando o astral dela. Algumas vezes, o clima estará pesado, mas, se você souber dosar com uma pitada de bom humor, o relacionamento pode dar muito certo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu gostei, ative as notificações e até o próximo vídeo.